Tô feliz que você ligou. É bom dar uma pausa. Do quê? Ah, sei lá. De tudo. Então... Eu fui na loja da sua família. Achei que você podia estar lá. Parecia que tinha rolado uma briga ali pouco antes de eu chegar. Eu entrei, dei uma olhada... Tô sabendo do Rick. Eu sinto muito. O que mais você descobriu? Eu quero te ajudar. Mas você tem que falar comigo. Sinto muito que sua mãe se machucou lá no comício. Se o novo Spider-Man não tivesse aparecido, todos estariam bem. Por favor, não tenta mudar minha cabeça. Eu sei o que eu tô fazendo. Tá bom. Ótimo. Então, esse é meu grande segredo. Por isso eu ando tão ocupada. E qual é a sua desculpa? Uh, bom, a escola, o trabalho voluntário no festa... Você tá sempre ocupado com essas coisas. Qual é o motivo real? A real é que... Eu ando assumindo responsabilidades demais ultimamente. Fiquei sem tempo pros amigos. Mas eu vou consertar isso. E eu posso entrar pro seu clube... Grupo. Equipe. Ah... Uh, eu não sei. É, o Rick era... Ele era o cara. Entendo por que tá fazendo isso. Se quiser minha ajuda, eu tô dentro. Se não, sem problemas. Eu guardo o seu segredo. Você é um bom amigo, Miles. Tá bom. Vamos nessa. Onde? Você sabe que eu não curto a altura. Você vai ficar bem. Eu tô de olho. Você vai ter que provar sua garra pro underground. Eu vou te mostrar como, lá na Torre Física. Vocês se instalaram num prédio do Kingpin? Pin? Depois que ele foi preso, a polícia apreendeu a propriedade dele. Ainda não venderam, então a gente ocupou. Como é que você se meteu nisso? Underground, Tinkerer... Tinkerer tem a ver com o que eu faço. Eu construí tudo. As máscaras, as armas... Matéria programável. Isso. O Underground tentou roubar a loja do meu avô e viu meu trabalho. A gente fez um acordo. Tá, Você tá atrás do Krieger. Mas o que que eles ganham com isso? Além de armas? Fama. Eles querem ser famosos a ponto de poderem fazer de tudo. E tá de boa com isso? Eu não dou conta da Roxxon sozinha. Vamos. Você tem que pular do guindaste pra varanda. Mostra que você é corajoso. Eles estão vendo? Pelas janelas. Você tem que fazer isso. Anda, você vai ficar bem. Tenho que fazer isso sem mostrar que eu sou Spider-Man. Isso faz direito. Porra. Sou um membro oficial do grupo agora? Sim. Mas, fique esperto. O pessoal demora pra gostar de gente nova. Chegamos. É aqui que o plano toma forma. Aí, em que parte do seu plano o uniforme entra? O Krieger falou que você roubou uma remessa. Eu roubei um recipiente. Tô fazendo os ajustes. Não, eu não cana com isso. Se instala aí hoje. Tá. Ótimo, você voltou. O Gavin quer te ver. Agora não. Temos um novo recruto. Nossa. Você fez isso tudo. Sim. Enquanto tiver na nova, o Underground continua vivo Uma espada de matéria programável? Novos inimigos, novas soluções. Tá falando do Spider, né? A pior surpresa dessa semana. Eu tenho que resolver uma coisa. Aguenta aí, tá? Ah, tá, claro. É a minha chance. Eu tenho que descobrir onde ela guarda o uniforme. Talvez eu ache umas pistas aqui. É? Não fiz que não ia gostar disso. É, qualquer tinha segredo e é o chapéu pra todo canto. Achamos tudo. A todos dizem que é nossa agora. Salas secretas. Bom lugar pra esconder uma substância mortal. Esse tá aqui. Ele deu a Tá aqui na ponte e deu muita visibilidade pro underground. Temos que aproveitar. Por mim, a gente devia focar no Marte. Não nesse bicho de enofone. Nesse bicho de enofone. Trouxeram ele pra cá? Isso é da... Gangue do Martin Li? É, ah, que infelso. Tenho que mostrar quem manda pra substituir o Unifisca e tomar a vaga. Pra conseguir derrubar os demônios, a galera é bem treinada. Mas onde eles treinam? Muita grana. Tem mais lá embaixo. O Golo tá bancando a gente. Ele gostou muito. Mais lá embaixo. Achei promissor. Hum, eles podem estar tá usando as salas secretas do Fisk no TEM. Acabou o intervalo, gente. Grupo 2, vá lá pra baixo e Acho que é onde eu tenho que ir. Mais forte. Já disse que era uma bomba. que atualizar alguém. Com quem você tá falando? Ah, minha mãe. É. Quer que eu vá pra casa? Agora. Sério? É, o pulso dela tá engessado. Eu tenho que ajudar com a janta. Você contou pra ela que eu. Valeu. Você pode ir embora por ali. A gente logo se vê de novo? Com certeza. Vamos ver se eles guardam os segredos lá embaixo. Genki, eu tô na ventilação. Boa! Você descobriu onde esconderam o Nuform? Ainda não. Mas eu vi a Finn indo pro porão. Então eu vou tentar seguir ela. Aí, quando você rasteja na ventilação, você sente que tá num filme e começa a cantar música de suspense pra você mesmo? E depois você se imagina sendo pego e colocado numa cela pendurada em cima de um poço de jacarés e depois fazendo uma bomba com papel de chiclete pra fugir? Peraí, quê? Não! Beleza, só pra saber. Beleza, eu tô no átrio. Vou estragar os exercícios de treino do Underground. Depois eu procuro uma sala secreta. Alguém trouxe rama, to na laga. Não puxa, prê. Isso agora, mirem. Tem que pensar mais rápido, hein. Deixa a marca. SETA, the Beleza, nada da Fina ainda. Em algum lugar ela tem que estar. Tá. Eu li uma entrevista com o Fiske em que ele diz que amava arte útil. O que significa isso? Eu não sei, mas acharam várias passagens secretas atrás de obras de arte na casa dele. Então... Tá, saquei. Vou procurar. Ei, Eu achei uma coisa! Secreta. é fundo. Vários chefes da máfia têm saídas secretas assim. Será que eu fiz que planejava usar isso quando o outro Spider-Man viesse pegar ele? Com um elevador mais rápido, talvez ele tivesse conseguido fugir. Não, vamos começar a dar ideia para os supervilões, beleza? O treino de hoje deve dar uma loucura Eu sei que você não tem Mas três pessoas Três A gente sabe como o uniforme é nervoso Você sabia que ia ter perigoso? A gente fez uma copa Mas se a gente vai ficar doente também? Se não aguenta a barra, cai fora O underground não tem tempo pra gente morrer Ouviu isso? O uniforme tá deixando o underground doente também E não tão nem aí pra isso Você moveu o uniforme? Com cuidado? Sim. a periferia. que Transferiram o uniforme. Não sabemos se o recipiente é seguro. Tava. Quente. Zunindo, acho que instável. É aquele novo Spider-Man. Os poderes dele mexeram com a estrutura. Não deixa ninguém mexer nisso. Os esconderijos. O uniforme tem que estar em algum deles. Me dá uma imagem mais clara. Aí dá para apurar mais. Não sabemos muito sobre esse treco. O que é? De onde veio? Meu irmão criou o um uniforme. O Químico-Chefe. E a Roxon matou ele. Eu não vou parar... ...até a Roxon sumir. Vocês estão comigo? Você sabe que sim. Que bom. Eu quero energia. Geradores. Baterias de carro. O que acharem? Levem pro teatro. Tá bom? Manda ver aí pesquisar o mapa que você achou, e eu que eu descubro. Eu vou matar. Já posso riscar a luta num cofre da máfia da minha lista de desejos? Que você tirou do mapa Parece que o Underground Tá ocupando canteiros de obra velhos do Fisk Tem algum teatro? A Finn falou de um Um teatro, é? Que... Nem fala, Genk Dramático Você falou Deve ser o Gem Theater Parece que é onde ela escondeu no form Então eu vou pra lá se você for pro teatro, conta comigo. Se for ver os esconderijos do Underground antes, eu conheço alguém que pode ajudar. Legal. Eu vou pôr os esconderijos na minha lista de tarefas e te ligar quando eu chegar no teatro. Eu vou ficar aqui, tentando descobrir por que o Speed Nonagon fica dando pau. A Pim só vai encontrar com o Underground no teatro mais tarde. Eu devo ter um tempo pra checar o aplicativo ou resolver qualquer outra coisa.